Já tem algum tempo que eu venho pensando em fazer esse vídeo aqui, falando um pouco sobre o mundo aberto nos games e o quanto eu tenho me irritado cada vez mais com esse estilo de level design. Recentemente eu percebi que os fãs de Splinter Cell começaram a pedir isso nos fóruns e nas comunidades, enfim, em todos os lugares onde se debate as questões relacionadas a Splinter Cell. E aí esse pessoal ele tem pedido muito sobre um Splinter Cell em mundo aberto. Então, eu acho que é a hora perfeita para a gente falar um pouco sobre isso. Vamos lá. Ok, dois guerreiros, eu sou o William Ruff. E hoje eu vou entrar aqui num assunto meio polêmico, né, porque eu sei que muita gente adora os jogos de mundo aberto E eu digo isso porque eu me encaixei muito nesse grupo durante um bom tempo Eu também adorava os jogos de mundo aberto, a forma como eles traziam as coisas, né, a forma como era colocada as missões Missões secundárias, missões principais e tal então durante algum tempo eu achei isso realmente sensacional né, poder explorar os vastos mundos abertos, nos mais diferentes games, a gente jogava um jogo de ação, aí pensava, pô, se tal jogo, aquele jogo de aventura fosse em mundo aberto seria ótimo, aí a gente pensava, pô, mas se aquele jogo de terror fosse em mundo aberto seria ótimo, porque era uma novidade né. Mas com o passar do tempo, eu particularmente, né, eu fui ficando cada vez mais enjoado disso, né, eu fui desistindo inclusive de jogar alguns games, por isso também. E aí tem uma questão de ir perdendo a paciência mesmo para poder explorar regiões sem graça, para poder ficar caçando coletáveis, um monte de coisa sem sentido. Ou mesmo para poder completar missões secundárias que só serviam para poder me tirar da história principal. Geralmente essas missões secundárias elas não contribuem com o enredo principal do jogo. Lógico que tem aí algumas exceções, né? mas eu estou dizendo no geral. Mas antes da gente mergulhar aqui de vez nesse assunto, já se inscreve aí, beleza, caso seja novo por aqui. E já aproveita também para comprar o seu Splinter Cell Firewall, que foi lançado agora dia 15 de março, a versão física dele. O link tá aqui embaixo no primeiro comentário fixado, vai lá, eu já tô lendo o livro aqui, logo logo vou trazer a minha análise. Tá sensacional, vale a pena, beleza? Então, senhores... Esse vídeo aqui ele vai ser quase como um desabafo, porque realmente eu não aguento mais ver tantos games que teriam um potencial enorme se fossem lineares. E aí eles ficam adotando esse formato de mundo aberto só para poder dar mais horas de gameplay, para poder passar aquela falsa impressão de que eles têm muito conteúdo, sabe? Mas na verdade a gente sabe que são só jogos vazios e sem criatividade. Aliás, na maior parte das vezes eles até têm conteúdo. Mas eles têm conteúdo para uma história mais simples, né? para uma história linear. E aí funcionaria. Se fosse em mundo aberto, provavelmente perderia o sentido. Eu posso usar como exemplo aqui o Mafia 3, o Days Gone, o L.A. Noir. Que são jogos que nitidamente não precisavam de um mundo aberto. Foram games, inclusive, que eu comecei a jogar e acabei parando, porque depois de um tempo fica muito enjoativo, não tem condição. Desses aí, o único que eu ainda consegui finalizar foi o Days Gone, mas é porque eu fui empurrando com a barriga, fui, fui e aí chegou um determinado momento que a história começou a me prender, e aí eu fui e tal, mas meio que me forçando a terminar, também muita gente dizendo que era um excelente jogo e tal, se bem que tanto Mafia 3 como Elei Noir também tem ótimas histórias, já me disseram que são ótimas histórias, histórias mas eu sinceramente não consegui continuar só que uma coisa que me vem muito à mente é que esses três jogos aqui que eu tô dando como exemplo eles seriam incríveis fantásticos se eles fossem lineares focados na história até que não fossem lá muito lineares fossem de mundo aberto mas com um mundo aberto bem menor sabe ou tipo The Last of Us que é linear porém tem áreas abertas tipo um 4, de quatro esse tipo de coisa sabe eu não tenho nada contra os jogos de mundo aberto, inclusive eu vou dar até alguns exemplos aqui de jogos que poderiam ser de mundo aberto, porém com um mapa menor, sabe? Mais imersivo, como por exemplo, esses Assassin's Creed novos, né? O Origins, o Odyssey e o Valhalla mais recentemente. E até mesmo os Ghost Recon, esses mais novos, o Ghost Recon Wildlands e o Ghost Recon Breakpoint. São jogos que têm mapas desnecessariamente grandes, preenchidos ali artificialmente com um monte de coisa copiada, né? Um Ctrl C, Ctrl V para todo lado, a gente vê várias coisas que nitidamente foram reutilizadas ali. Então, são jogos que, se tivessem um mundo aberto menor, como The Division, por exemplo, né? Que é de mundo aberto, porém um mundo menor mais contido ali e acaba sendo mais imersivo eu acho que ficaria muito melhor porque os desenvolvedores teriam até um cuidado melhor para poder lidar com as coisas ali dentro agora um dos meus maiores medos eles começam a ganhar cada vez mais força nas comunidades e nos fóruns de Splinter Cell como eu já falei Cada vez mais os fãs eles pedem um Splinter Cell de mundo aberto E aí a minha pergunta para esse pessoal que defende o Splinter Cell de mundo aberto É uma pergunta muito sincera na verdade E muito simples também Em que um mundo aberto iria favorecer a história de Splinter Cell? A pergunta, como eu disse, bem simples, bem sincera, porque eu não consigo ver absolutamente nada em que o mundo aberto poderia de fato contribuir. Só vem à minha mente um monte de missão secundária sem sentido, um monte de missões menores ali que só vão servir para poder tirar o foco da missão principal, é, tirar o senso de urgência. Imagina você tendo que pegar um veículo, conseguir um veículo aí para poder ir para a próxima missão ou ir a pé, né? Melhor estilo walk simulator, não funciona, né? Isso definitivamente não funciona para a Splinter Cell. Eu acho que o Mundo Aberto ele funciona exatamente para games que eles pretendem dar liberdade para os players fazerem coisas assim que estão além do escopo do próprio jogo. É, sei lá, The Sims, por exemplo, ou o próprio GTA, você tem múltiplas atividades para fazer naquele mapa e eu acho que funciona muito bem, né? O pessoal fica se divertindo fazendo coisas diferentes, inclusive tem pessoas que ficam no GTA fazendo várias atividades secundárias sem necessariamente fazer a, as missões principais, né? Ou seja, faz parte daquilo ali No caso de Splinter Cell existe um senso de urgência muito grande Não existe clima para essas atividades secundárias como pescar, jogar carta ou qualquer outra coisa do gênero, né? Se a gente fizer um exercício de imaginação aqui, até dá pra imaginar um Splinter Cell de mundo aberto, mas aí fatalmente ele ia ficar muito parecido com outros jogos, como Metal Gear 5, por exemplo, ou mesmo ia se tornar um clone do Ghost Recon. Acho que ninguém quer isso a franquia Splinter Cell, né? Acho que isso seria horrível tanto do ponto de vista dos fãs, quanto do ponto de vista da própria empresa, porque ia ter dois jogos ali com mecânicas muito parecidas, isso fatalmente iria canibalizar as vendas de ambos. Sinceramente, eu espero que essa ideia não vá para frente. Né? O formato ideal para o Splinter Cell é o formato de áreas abertas, como acontece no Hitman, por exemplo. Inclusive, o Hitman 3 vendeu muito bem, eu tenho certeza que foi inclusive um dos motivos pelo qual a Ubisoft decidiu trazer de volta o Splinter Cell, o Hitman 3 ele superou as expectativas de vendas, isso é muito bom porque assim é um formato que eu acho super interessante, as missões podem ser realizadas das mais diversas formas. É aquele mundo aberto contido, né? Ele tem uma grande área aberta onde você pode fazer o que você bem entender. E aí isso aumenta bastante o fator replay do jogo, mas ele não pode ser um mundo totalmente aberto. Essa é uma sugestão da comunidade que definitivamente eu espero que a Ubisoft ignore. A Ubisoft ultimamente tem escutado muito né, em relação a mudanças dentro de jogos e tal, mas isso aí eu espero que a Ubisoft ignore, porque a última coisa que eu quero para essa franquia é que eles transformem ela num formato genérico, só para poder atrair fã de GTA. Por favor, né? Deixa o mundo aberto para Ghost Recon que já tá indo muito bem. Que satisfação, Aspera. Eu quero saber a opinião de vocês aqui, então comentem aí embaixo se vocês concordam ou não com o que eu disse aqui nesse vídeo. O que é que vocês acham que deve acontecer a partir de agora? Qual deve ser o futuro de Splinter Cell? Um mundo aberto ou linear? Né? Focado na história, que é o que eu acho que se encaixa melhor para Splinter Cell. Siga-me aí nas redes sociais, ok? Para poder conferir mais conteúdo sobre Splinter Cell. Forte abraço a todos. Foco na missão. E até a próxima.